No 1 contra 1, um, sempre aposte em Kaido, se isso por si só já lhe garante altas chances de vitória em qualquer duelo, o que acontece se ao é grande esquema, temos uma Big Mom bon Furiosa adicionada ao seu lado, e para deixar tudo mais aterrorizante, temos a transformação híbrida de Kaido finalmente revelada no anime, a maior força de uma zona finalmente toma forma, quer saber o real nível do apogeu de força da criatura mais poderosa do mundo? Das liga eu vou falar nisso, agora Elefantro Fuzari com mais vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem O 21 mostrando a transformação híbrida do Kaido Não era pra aparecer agora não, hein? era pra aparecer mais pra frente Mas já trouxeram revelar aí o ápice de força da criatura mais forte do mundo Assiste até o fim, esse vídeo tá muito legal, bem explicadinho Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever Escritão que já é da pior geração Dispara o like aí pra dar uma fortalecida E agora com vocês tudo sobre o PC 1021. Nosso episódio continua logo após aquela mãozona gigantesca de Robin aparecer e dar um belo tapa na Black Maria. Quando um amigo seu se machuca, o seu lado demoníaco acaba aflorando. Robin pareceu o Zoro agora com toda essa intimidação enquanto confrontava a Black Maria. Acaba sendo revelado que o Brook congelou todas as teias da Maria, então por isso que a Robin... Conseguiu entrar no chão sem ficar presa na sua armadilha. O Brook também congela as teias do Sanji e acaba o libertando. Para quem não se lembra, esse gelo do Brook é o frio do submundo. Que agora ele consegue controlar depois de voltar dos mortos. Ele pode canalizar a frieza gélida da morte, o que é muito legal. O Sanji parte para onde estão as bainhas. E a Robin dizendo que ganhou seu dia por poder ajudar o um amigo é simplesmente perfeito, um verdadeiro wallpaper desta formosura chamada Nico Robin. Sanji está bem e está livre para lutar agora, o artifício da trama dele com Black Maria serviu ao propósito de Robin ter sua rivalidade criada... Contra a Black Maria, o Sanji ele é demais para enfrentar qualquer tobiropo. Black Maria o atacou diversas vezes, ele nem utilizou o haki de armamento ou mesmo seu traje para se proteger dos golpes. É como se nada tivesse acontecido ao nosso cozinheiro. Portanto, uma calamidade é sim seu oponente final. Ainda mais quando lembramos que Queen, a Praga, o reconheceu como sendo filho de Vinsmoke Judge. Temos então uma cena com Yamato, Shinobu e Monosuke. Yamato acabou pegando um ratinho que tinha um papel marcado no olho. Entrando sorrateiramente na sala que eles estavam. E explica que esses são os espiões de Kaido. chamado Marys. São ciborgues. Que se espalham por toda a ilha. E então envio imagens e sinais. Aos humanos que utilizam esse mesmo papel. Cobrindo o seu rosto. Como a Bao Huang. Já os homens do Kaido. Sabem que os seus inimigos. Estão se escondendo nessa sala. E estão invadindo o local. E então temos... O inesperado Yamato pede que Momonosuke se esconda dentro do seu Kimono Simplesmente genial Yamato e Shinobu então lutam contra os seus inimigos Para conseguirem sair desse local A Smiley, Huang, que percebeu o grupo de Momonosuke inicialmente Acaba anunciando a sua localização para todo o castelo Sabe o que eu acho muito legal na construção de Origashima? Os nomes das salas Sala secreta dos tesouros Depósito proibido eu espero que o Oda explique um pouquinho mais. Quando soubermos mais da origem de Origenshima, porque esses nomes já fazem sentido ter algo secreto neles. Na dos bainhas vermelhos, temos uma silhueta misteriosa aparecendo. O que nos aguarda em um depósito proibido? Poliglifes? Quem sabe teremos mais um prisioneiro ou prisioneira perdida aí nas entranhas do castelo. De qualquer forma é interessante que o Oda, ele arrumou uma posição um pouco mais discreta agora para Momonosuke dentro do kimono de Yamato. Bom, depois de ouvir a transmissão com a localização de Momonosuke Sanji tem que decidir qual grupo ele vai ajudar agora as bainhas que estão feridas ou Momonosuke. E após um breve dilema ele toma a sua decisão, tem certeza certeza que Kiremon diria certamente para o Sanji salvar Momonosuke antes deles. Tudo isso porque o Bomonosuke é a pessoa mais importante para a aliança. Agora o King, por toda essa guerra, tem tentado matar Momonosuke, Sabendo muito bem que se o garoto morresse, toda a esperança do país estaria perdida. E as bainhas já aceitaram os seus destinos com o um Tsunati, encarando a morte de frente. Eles querem Monosuke para ser o Shogun de Oni. Então, claramente, a sua vida é mais forte valiosa, eu não estou dizendo aqui que as bainhas obviamente não valem nada mas o Sanji escolher salvar o futuro o Shogun é de longe a melhor escolha quando um escritor cria um dilema como esse para o nosso protagonista geralmente é uma falsa dicotomia e ele acaba resolvendo os dois problemas porque tem mais pessoas o ajudando, mas é uma escolha difícil de qualquer maneira para o Sanji fora do castelo continuamos vendo a luta de Perospero contra Wanda e Carrot a lua foi totalmente coberta por nuvens, Peros acaba derrotando as duas sem suas formas Sulong, mas vale notar que ele também está bem machucado, Arfane ainda comenta que foi por um tris, o que mostra que os Sulongs possivelmente teriam derrotado ele se não fosse pela lua sendo encoberta, é legal que o anime tenha expandido um pouco mais essa luta, no mangá ela é muito rápida, então nesse momento a animação acaba tornando as coisas mais dinâmicas e melhor, até relembrando um do Pedro, as motivações de Carrot e Wanda As palavras de Peros, porém sobre elas perderem por conta do clima e sobre irem fazer um piquenique em Holy Cake Foram mais pesados que os seus golpes Basicamente, Peros-Pero, o vencedor as nocauteia E depois as mata com palavras Já no terceiro andar Vemos Jack que já está recuperado, ou pelo menos parece, né? Ele está correndo em direção ao quarto dos samurais. Ele deseja resolver o seu antigo rancor contra Inuarashi, Nekuamushi né? e mesmo Raizou. Jack diz a Black Maria através de um sinal de comunicação que ele mesmo vai fazer isso. Porque as painhas vermelhas podem estar meio mortas, mas ainda são muito fortes para um Tobiropo conseguir encarar. Vale notar que Jack está falando sobre as banhas aqui como um coletivo Contra um único Tobiropo Ashura Doji, Nekomamushi e Noarashi São realmente muito poderosos sozinhos E até o Jack já teve problemas contra eles Mas, convenhamos, o Jack também foi atacado por dezenas de guerreiros Sulong agora, incluindo os dois duques na sua forma suprema Ele ainda se levantou A durabilidade de uma Zona ancestral é simplesmente insana Fora que eles se recuperam muito mais rápido do que qualquer outro. Por fim, voltamos para Black Maria e ela está se preparando para lutar com Nico Robin aceitando seu desafio. Maria acaba tirando seu kimono e revelando uma tatuagem bem curiosa nas costas com as palavras dizendo problemas com mulheres. <risos> ela está empunhando uma arma enorme, um longo bastão que tem um Wanildo, que é uma estrela em chamas. Com uma cabeça de um yokai na ponta. Eu estou super intrigado com essa tatuagem de Black Maria. Problemas com mulheres. Certamente essa tatuagem acaba se relacionando ao seu yokai. Que deu origem a Black Maria. Porque esse yokai só devora homens. Então por isso o problema com mulheres. Agora essa arma da Maria é fantástica. Porque também é baseada em lendas de yokai. So, o Anildo. É dito ser tão poderoso que o simples ato. De olhar para ele é o suficiente para causar uma calamidade em uma família inteira. A maioria tem suas almas arrancadas dos seus corpos e trazidas para o inferno diretamente por essa roda. Fico feliz também de ver que teremos Robin vs Black Maria. Porque vai ser ótimo para Robin ter uma luta mais prolongada. Já que ela não tem uma luta galera, há quase 20 anos. Porque a batalha mais longa, digamos aí, de Nico Robin foi em Skypiea, em meados de... De 2002. <risos> mas roubando a cena sem dúvidas. Temos a revelação bomba. Onde por fim vemos Kaido na sua forma suprema. A forma híbrida ao lado de uma Big Mom tão insana quanto ele. A forma híbrida de Kaido é enorme. É maior até que a Big Mom. Essa cena só deveria aparecer uns dois ou três episódios à frente. Mas acabaram antecipando essa revelação. O legal aqui é que Kaido teve sim essa grande revelação da forma híbrida. Mas é Big Mom que parece absolutamente... Aterrorizante Prometheus parecendo insano É um toque legal A cena faz sentido para Big Mom parecer tão assustadora Já que a sua habilidade de drenar vidas e almas Só funciona se você a temer Outra coisa Sabemos que escala de poder em One Piece São como personagens morrendo aos montes Não existe <risos> Como o Zoro diz Títulos não importa O mais forte vence E é isso Mas pessoalmente Eu acho que esse episódio Fez muito bem dar sentido a algumas coisas. Tudo caminhava a parecer que o Luffy e a companhia de Supernovatos Poderia bater legitimamente tanto em Kaido quanto em Big Mom. Mas como podemos ver claramente. Eles não estão fazendo muito depois de todo esse tempo e diversos golpes. Recebidos. Ataques comuns antes usados não funcionam mais na pele dura de Kaido e de Big Mom. Não há nenhuma maneira de Kaido e Big Mom serem derrotados em uma briga direta. E o Oda está definitivamente começando a puxar algumas coisas bem inteligentes para conseguir equilibrar as chances de vitória. Mas... Antes ele precisa estabelecer sim os níveis definitivos dos piratas mais fortes do mundo, os imperadores. A forma híbrida de Kaido é sem dúvidas a mais poderosa. Porque ela combina todos os poderes da sua forma dracônica, animal. Compactando a dureza das suas escamas. E ainda permitindo Kaido utilizar as habilidades dessa forma. Junto da agilidade e velocidade dos ataques destrutivos como o poderoso Haimei Haki. Esse é o ápice de força da criatura mais forte do mundo. E é isso galera, esse episódio foi muito legal, eles mesclaram praticamente três capítulos aqui para fazer esse. Deixou as coisas mais dinâmicas, mesmo colocando aquele flashback sempre repetitivo de Pedro morrendo. Deixou a coisa bem legal, porque quem leu o mangá se lembra que essa cena de Perus contra Wanda e Carrot... Foi muito rápido e sempre pedimos né, que o anime estenda as lutas, que mostre um pouquinho mais. Foi isso que aconteceu. Eu achei bem legal, ainda mais por já mostrarem a forma híbrida de Kaido na animação. E estou muito ansioso para ver como vai ser aí a luta dos supernovas contra as duas feras. Gostou desse vídeo? Se gostou, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.